Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Resultado da Loto Fácil de hoje. Concurso 1810. Na ordem de sorteio. Os números sorteados foram 0401 16 14 12 09 03 07 21 22 06 13 24 25 e 19. Agora, na ordem crescente, os números sorteados na ordem crescente foram 01, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24 e 25. Boa sorte para todos vocês!